Fui atirado à força ao mar, Ao qual o receio de mergulhar Me consumia dia a dia Afogando eu submergi Em abismos meus Só eu podia estar ali Com demônio demônios abissais passado em Sébia Sentei em rochas para pensar E voltei por um breve momento Me ver por fora Todos os nós que me prendiam Surpi agarrado na corda Da certeza que o passado Apesar de guardado Escrevê-lo e desenhá-lo A partir de agora eu sigo o mesmo viu o passado em sépia Sentei em rochas para pensar Agarrado na corda, da certeza que o passado, apesar de guardado, passou Que o futuro não está escrito E tu vivero agora com minhas mãos Conanquinho lápis Escreveu, desenhá-lo a partir agora